Olá meus caros, quem nos fala aqui é Paulo da Hagabe Contabilidade. Hoje eu passo aqui rapidinho só para esclarecer esse assunto aqui. Tá? Ajudar muitas um, outras pessoas também que estão fazendo o mesmo trabalho a esclarecer o assunto voto impresso e auditável. E auditável. Okay? Então, quando se iniciou essa, esse projeto, essa campanha, essa divulgação, tá? é, é, para essa situação... Então, o que acontece? O que aconteceu? O que anda acontecendo? As pessoas já estão aí se referenciando à moda antiga. É toda aquela parafernália de apuração. Pô, estamos retroagindo. O voto eletrônico ele é confiável, mas não é auditado. Essa é a questão. Então, é o voto eletrônico auditável. Impressa por quê? Vai sair alguma coisa impressa aí para você conferir. Você votou sai tá o comprovante em quem você votou e você devolve ali, ok? É isso. É, na contabilidade, é, uma das regras da contabilidade é a chamada partidas dobradas, né, as partidas múltiplas. Mas eu quero falar, falar das partidas dobradas simples, tá? E cada débito tem um crédito de idêntico valor, ou seja, a origem e o recurso, é a prova real, tá? E só o lançamento, só esse lançamento contábil, Cada débito, o crédito, qual o valor, e as contas são diferentes, tá? É, tem que ter é, provas de que realmente aquela operação ela é, é, é de fontes confiáveis. Tá? Um documento fiscal, tal. Certo? Quero entrar no contexto da questão. Então, se é, é a prova real, a auditoria nada mais é do que a prova real daquilo que foi feito, certo? É isso, é isso. É como 2 mais 2 é igual a 4. Qual é a prova real que realmente 2 mais 2 é igual a 4? É 4 dividido por 2. Né? Que dá 2, é ele mesmo, o mesmo número. É isso. Então, o voto que nada mais é do que o voto eletrônico.